Além do Zap. Oi pessoal, eu sou o Marcel Gomes e este é o programa Muito Além do Zap, uma produção da Repórter Brasil com apoio da DGB. O programa traz, em cada episódio, entrevistas com personalidades que fazem a diferença no debate sobre jornalismo e comunicação. Muito Além do Zap traz hoje uma entrevista com a jornalista e pesquisadora Jéssica Almeida, que estuda o tema da educação midiática e desinformação. Jéssica, obrigado por atender o nosso convite e tá estar aqui hoje. Imagina, Marcel, um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez, nessa, Isso. com essa parceria. Legal, uma parceria já com a Repórter Brasil. né? É, Jéssica, você tem estudado esses temas, inclusive academicamente, né? fez um mestrado tratando desse tema da comunicação midiática e da desinformação em particular e você também tem uma experiência em comunicação corporativa, e o, um dos objetivos da, da nossa atividade aqui é trazer elementos, né? ajudar a formar uh, as pessoas que trabalham no movimento social, no movimento sindical, né? que de uma forma ou outra são também corporações né? que precisam atentar cada vez mais para o tema da comunicação, comunicação para fora, comunicação para dentro, comunicação intra-corporação. Né? Então esse é um tema que você tem trabalhado bastante, né? tem pesquisado, então eu decidi la para é, esmiuçar um pouco mais esses conceitos e falar um pouco da prática sobre isso. Né? Um tema que é sempre discutido, né? inclusive em cursos né, que os jornalistas fazem, jornalistas que trabalham com essa questão, é, é o tema do marketing digital. Né? A gente ouve muito, se você pesquisar na internet, vai, vai encontrar muita gente discutindo isso. Né? Conta para gente, então, o, de uma maneira simples, o, o que, que é marketing digital? O que está que dentro desse conceito? Legal. Vamos lá, então, Marcel. É, bom, para falar de marketing digital, uh, vamos só dar um passinho atrás, né, para entender o que que é marketing. Né? Então, a gente tem uma definição da, da American Marketing Association, né, a Associação Americana de Marketing que fala que marketing é atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e oferecer trocas com valor para consumidores, clientes, parceiros e sociedade em geral. Então, ah, tem umas palavrinhas importantes aí, né verbos importantes, principalmente quando a gente fala de ah, entregar e oferecer trocas com valor para consumidores, para a sociedade. Então, o marketing, ele identifica fica necessidades e desejos não preenchidos. Né? Marketing é uma ciência, então é uma disciplina dentro de administração e tem esse objetivo de uh, tentar descobrir o que o consumidor, o que, que a pessoa deseja, o que ela quer e como que você pode entregar isso, seja na forma de serviço, de produto ou até de uma causa. Então, uh, com o passar do tempo, o marketing ele vem se tornando uma atividade cada vez mais desafiadora para as empresas. Né? Uh, Há alguns anos, é, isso a gente não tá falando de muito tempo, né, se você uh, se você era uma empresa e você queria que o seu produto ou serviço fosse conhecido, desejado e comprado pelas pessoas, você recorria a meios tradicionais, né, para poder atingir o maior número possível de pessoas, né, como televisão, rádio, jornais, revistas, outdoors, né, essa era a forma mais tradicional de fazer anúncios, né, de falar sobre a sua marca. a uh, Claro que essas mídias ainda são utilizadas, né, atualmente, mas elas perderam muito espaço para a internet, né? Então aí que entra o marketing digital. Então ele é um grande guarda-chuva que reúne todos os esforços de marketing que são realizados no mundo online. E aí a gente está falando de anúncios no Google, nas redes sociais, uh, blogs de conteúdo, é, é, website da empresa, da organização, e-mail marketing e outros canais segmentados. E o que, que o marketing digital tem de diferente né, em relação ao marketing tradicional? Tem várias coisas, mas uma delas é a coleta de dados, né, que é feita quando a, quando a gente está navegando pela internet. Então, uma palavrinha uh, em inglês, né, uh, cookie. Então, a, toda vez que a gente, que a gente, sei lá, a gente, sei lá, eu quero comprar uma televisão ou um celular novo, né? E aí, com certeza, isso já aconteceu com, com vocês. Marcelo, tenho certeza que isso já aconteceu com você. Você está lá pesquisando um celular, né? Você vai pesquisar em várias lojas online, você quer comprar uh, o mais barato, né? É, é, você já sabe o que, qual você quer, mas você quer comprar o mais barato, enfim. Você faz suas pesquisas. Você esquece daquilo e aí você tá lá navegando no Facebook ou em outro site e tá o banner do anúncio daquele celular te seguindo eternamente. Uhum. Aí ele permanece te seguindo eternamente. Então esse, esse é o que eles chamam, o, o marketing digital chama de cookie, né? É, os, seus, os seus dados como usuário, eles ficam gravados né? e você, per, você permanece sendo seguido por aquele anúncio até a hora que você decide comprar. É, então, essa, essa é uma das, das estratégias né, que beneficia o marketing digital. O fato de, de a gente, como consumidor, ter um rastro na internet. Né? Então, tudo que e, a gente faz acaba ficando registrado por lá. E do ponto de vista assim, da comunicação, entendo bem, aí a parte, essa parte do consumidor né, que vai adquirir um produto, o jornalismo, né, a comunicação de uma organização também se beneficia dessa... É, dessas possibilidades né, que o digital traz né? é, e como que, que outros benefícios que uma organização pode ter utilizando essas estratégias Vários benefícios, uh, Marcel. Até porque o marketing digital hoje, ele está pautado principalmente na produção de conteúdo relevante. Então, a, a, quando a gente fala em fazer um marketing digital efetivo, né, a gente está falando atualmente muito mais em no que, que você é capaz de entregar para o seu consumidor. Uh, uma técnica bem popular hoje em dia em marketing digital é chamada uh, Inbound Marketing, né? O que, que isso quer dizer? Quer dizer que uh, eu, eu como, como organização, como empresa, né, não necessariamente eu tenho que buscar o meu cliente ou o meu consumidor, eu posso fazer com que ele venha até mim. Mas não necessariamente para poder comprar meu produto ou meu serviço. né? Eu posso fazer isso de forma indireta. Como? Produzindo conteúdo que seja relevante para ele. Então, se eu sou uma escola... Por exemplo, eu trabalhei muitos anos em marketing de escolas. Se eu sou uma escola, é, eu, vou, eu posso falar com aquela família muito antes dela é, resolver me procurar. Eu posso ter um blog, por exemplo, né, que eu produza conteúdos falando sobre a educação no geral. Então, eu posso falar sobre uh, os desafios uh, que uma família enfrenta quando decide colocar a criança no berçário pela primeira vez, né? Perfeito. Quando a, o bebê tem cinco, seis meses, por exemplo. Né? Então, é, eu como empresa, como organização, eu estou preocupada em oferecer para aquela família uma informação relevante, uma informação que ela vai precisar. Independente se ela vai escolher a minha escola ou não, se ela vai escolher a concorrente. Então, essa, então, a partir do momento que eu faço isso, eu entrego para essa pessoa um conteúdo e o que eu vou pedir em troca? Porque, como eu falei lá atrás, marketing é uma experiência de troca. Eu vou, eu vou pedir em troca o nome, o e-mail delas, informações pessoais, para que eu continue enviando depois outros conteúdos que sejam relevantes e importantes para ela. Então, essa, essa estratégia né, em marketing, ela, hoje em dia ela é super potente, ela é super importante e é onde é, muitos jornalistas vêm trabalhando. Né, porque para produzir esse tipo de conteúdo, ele tem uma cara jornalística. Né, eu preciso de gente especializada para isso. Então, essa é uma estratégia super utilizada hoje e que ela é acessível. né? Eu não, eu não preciso gastar uma fortuna para poder fazer uhum. esse tipo de coisa. Né? Desde que o tema que eu escreva, o conteúdo que eu, que eu, que eu faço seja relevante para o público que eu tenho interesse, está valendo. É. Fico imaginando um, um movimento social, né? Um, um sindicato de trabalhadores pode pensar né? Num algum instrumento né? de produção de conteúdo, né? um espaço de produção de conteúdo para chegar no público interessado, né? Sua própria base social, né? A sociedade em geral, Exato. né? Exatamente. Você pode pensar em diversificar esses conteúdos. Então, você pode ter texto, você pode ter vídeo, né? Você pode ter podcast, que hoje em dia é uma, é uma mídia super popular, né? Muita gente vem utilizando e vem crescendo, né? A taxa de, de, de pessoas que vem passando tempo na né, internet ouvindo podcast, né? E o que é mais legal, a parte que eu acho mais bacana atualmente é que no passado a gente se preocupava muito com a qualidade técnica do material que a gente estava produzindo, principalmente quando a gente fala em, falava em vídeo. Então, ah, se eu quero produzir um vídeo para falar sobre a minha empresa, um vídeo institucional, até um vídeo específico, eu tinha que contratar uma produtora, né, pensar num conteúdo de super qualidade, hoje não. Hoje, ah, o que mais vale é o conteúdo, é a qualidade do conteúdo que você está tá produzindo. Tá. E a gente tem celulares, hoje em dia, com, com uma excelente qualidade, enfim. Então, desde que você tenha um conteúdo relevante, então para movimento social, por exemplo, né? Uh, eu quero produzir um vídeo, uh, entrevistar alguém para trazer uma informação que seja relevante para as pessoas, né? Desde que eu tenha uh, um celular, desde que eu tenha um tripé, né? Para a imagem não ficar tremida, né? E, e tenha um programa simples de edição que eu possa fazer cortes, está valendo, né? Porque o mais importante é a qualidade do conteúdo que você está produzindo. Você mencionou podcast, que realmente é uma, uma das tendências, né? Uma das novidades que apareceram recentemente nesse mundo do marketing digital, inclusive, né? Você consegue dizer outras, é, outras estratégias interessantes né? que, que poderiam ser utilizadas é, por pessoas que queiram investir em marketing digital? Bom, a gente tem a, as redes sociais, elas são plataformas a, que estão aí para serem usadas. Né, e oferecem N oportunidades. Então, a, a gente vem passando por um período super crítico agora, de pandemia. Né, é Muita gente isolada, tendo que ficar em casa e... tendo a internet né, como, como forma de se conectar com outras pessoas. Seja com amigos, seja trabalho, enfim. Ah, então, a, a, as redes sociais, elas são ferramentas importantíssimas para qualquer organização que queira trabalhar marketing digital. Então, uh, você pode pensar em produzir posts, você pode pensar em utilizar as lives, né, que estão super uh, em alta hoje em dia, uhum. né, principalmente no, no Instagram. Então, se eu já tenho uma base, né, dentro da minha página do Instagram de seguidores, né, por que não, né, produzir, fazer uma live, né, que, em uma hora, tempo, é bastante tempo para poder falar sobre o tema que eu quero falar. Né? O, o seguidor da página recebe uma notificação que aquela página está tá online, em live, e aquele conteúdo fica gravado. Então, é de graça, né? É uma ferramenta super, super bacana, super importante para ser utilizada. Então, a, a, as redes sociais, elas trazem N a, oportunidades. Lógico que, quando a gente fala de redes sociais, a, hoje em dia, eu não consigo atingir 100% das pessoas que me seguem. Então, se você, acha, se você tem 10 mil seguidores na sua página e você fala, ah, eu estou falando para 10 mil pessoas, não, não está. Né? Ah, as redes sociais, elas têm algoritmos, né? elas, têm, ah, elas, elas fazem com que o seu alcance seja menor de propósito, né? porque elas querem que você pague, que você patrocine esses posts para que você alcance mais gente dentro da sua própria base né, ou até pessoas de fora. Então, é importante, e aí entra outra estratégia de marketing digital. Né? Se for possível ter uma verba, né, um orçamento para poder, que a gente chama de impulsionar conteúdos nas redes sociais, é uma boa. Vale super a pena. Você segmenta, você tem a possibilidade de segmentar, de escolher o tipo de público que você quer atingir, então, se eu sou de um movimento social, por exemplo, eu quero produzir uh, um post para falar sobre a minha causa, eu quero ganhar mais seguidores, eu quero atrair mais gente para o que eu já estou produzindo, né, eu posso criar uma campanha de captação de fãs ou de captação de seguidores, por exemplo. Né, eu vou investir um dinheiro e eu vou trazer pessoas de acordo com o perfil que eu quero, a faixa etária, de repente pessoas que moram numa cidade, ou num estado específico, né, que têm interesses por causas que sejam aderentes às minhas, né? Então a a, e a, a gente está sociais... falando um patamar de quanto de dinheiro, né, para você fazer esse tipo de investimento? Depende muito, Marcelo. Depende. A área de anúncios do do Facebook e do Instagram, ela é bem simples e você consegue visualizar exatamente quanto que você pretende investir. Né? Se você investir, por exemplo, 50 reais, você pode. Né? Você pode investir 50 reais para impulsionar um post. Qual que é a previsão de alcance né? da, do seu post investindo 50 reais? Né? Então, eles te dão isso. Ah, o que, que é importante ter em mente? Alcance não é engajamento. Então, o que, que é alcance? Alcance é o seu post vai ser, vai ser exibido para X pessoas, né? mas isso não garante que as pessoas vão curtir, comentar, compartilhar, é. se engajar com aquele conteúdo, né? Então, a, essa é uma das vantagens né, que o marketing digital traz. É, lógico que quanto mais você investe, né, mais alcance você tem, né? Essa é uma, uma, uma lógica. É, mas, assim, eu, já, eu já, já, já patrocinei posts, por exemplo, com o mesmo valor, né? e uns tiveram muito mais engajamento do que outros, né? porque o tema era mais, uh, tinha mais uh, aderência à audiência, sensibilizava mais, a história era mais uh, poderosa, né? enfim. Uh, mas, mas é isso, a questão do valor vai depender muito do quanto você tem disponível, mas você tem essa possibilidade de saber exatamente qual que é a previsão de alcance né, que você vai ter com aquele investimento. Sim, é uma vantagem. Agora, a Repórter Brasil, a gente trabalha com muitos sindicatos, movimentos sociais, né, no campo e nas cidades, e, em particular, os sindicatos enfrentam muitas dificuldades financeiras depois da reforma trabalhista de 2017. Né? É... Tem como fazer alguma coisa de marketing digital com um orçamento pequeno ou sem nada de dinheiro? Tem, tem como fazer sim. A... Desde que você tenha, acho que a parte mais desafiadora, e, e aí eu acho que talvez a, a, os sindicatos, as organizações sociais tenham isso, né? é um público engajado, né? pessoas que, que, que, que, que ou que curtem, ou que seguem essas páginas, e tem uma... É, existe já esse relacionamento, já tem uma base ali. Né? É, então, desde que você que você estabeleça a relacionamento com, com aquela base, né? Você está fazendo marketing digital e está fazendo marketing digital de uma forma. Ah, bem feita, né? como eu falei, a produção de conteúdo atualmente é a grande tendência quando a gente fala de marketing digital. Então não adianta você ter milhões de reais né, para poder investir, para poder pagar campanhas caríssimas no Google ou nas redes sociais se o seu conteúdo não é verdadeiro, se o seu conteúdo não é inspirador, se o seu conteúdo não é não, não, não é para audiência certa. né? Então é possível. Lógico que você sempre vai precisar de alguém para poder produzir, né? E aí, é sempre bacana que seja alguém de comunicação, né? Por, por ter essa, essa, essa sensibilidade de escrita, né? É, de produção, realmente, de conteúdo, né? Ah, e, óbvio, se você tiver uma pequena verba, né? um pequeno orçamento é, para escolher alguns conteúdos que você quer que tenham um alcance maior que vá além da sua própria, própria audiência, é recomendável. Então, uh, você pode pensar em produzir vídeos, né, o, o custo é zero, né, desde que você tenha um aparelho, enfim, existem N aplicativos que você pode fazer edição, uh, você pode ter um blog, né, a gente tem várias ferramentas gratuitas também, disponíveis. Uh, pensar em produzir, hoje, hoje, hoje, hoje a gente tem essa questão de webinars, Uh, lives, né, que você, você consegue fazer é, eventos ao vivo, que contem com a participação das pessoas. Então, uh, existem várias possibilidades realmente de se explorar uh, o marketing digital. O né? Zoom pelo qual uh, nós estamos falando aqui, gratuitamente, Zoom. né? Exatamente, exatamente. É, poderia promover. ter várias pessoas acompanhando a nossa conversa, né? como se fosse um seminário, um webinar uma oficina, exatamente. né? Exatamente. Ah, acho que a, essa, essa, essa questão da internet, de aproximar e de conectar pessoas, né, independente de onde elas estejam, é talvez uma das grandes vantagens né, do marketing. Pois é, você, você está na, em Dublin, na Irlanda, agora estudando, eu sou em Ribeirão Preto, interior do estado de São Paulo, e estamos nos conectando aqui pela Exato internet. Pare, e parece que está um do lado do outro aqui, ó, <risos> a conexão está é. ótima. <risos> é, uma, uma última questão que eu queria te fazer é que nas redes sociais, né, na internet. É, existe um pouco de vale-tudo em alguns espaços, né? Então, eu, eu também imagino que você que estuda esse tema tenha considerações a fazer do ponto de vista da ética, né? Das responsabilidades, da legislação, né? O que pode, o que não pode fazer, respeitar o seu público, né? Você podia falar um pouco sobre isso antes da gente encerrar? Claro. Bom, ah, como você disse, Marcel, houve um tempo que a internet era meio ah, terra sem lei, né? a gente como sociedade ainda bate um pouco ainda bate cabeça a gente ainda está meio confuso sobre o que pode e o que não pode mas exatamente pelo fato da, da, da internet ter virado a terra sem lei né a gente precisa de regulamentações né para para que esse seja um espaço democrático de, de, de debates saudáveis enfim Uh, quando a gente fala de marketing digital, uh, atualmente, né, entrou em vigor agora, em setembro, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD. Esta é uma lei uh, que vem com diversas restrições, né, é, em relação ao uso dos dados pessoais de consumidores, de clientes. Então, por exemplo, né, se um, do, se um sindicato, ele tem um site... Uh, e no site ele tem um espaço, por exemplo, em que qualquer pessoa pode colocar lá o nome e o e-mail para poder receber é, e-mails ou então newsletters, comunicados, né? Este é um espaço que... A, a pessoa está deixando os dados dela então o sindicato ele precisa se responsabilizar ele precisa uh, ele precisa ser responsável pelos dados daquela pessoa né? Ela está deixando lá o nome dela e o um e-mail uhum. e o sindicato precisa garantir que aqueles dados vão ser utilizados apenas para comunicações oficiais para envio de e-mails né então a a essa lei, né, ela, a, a lei brasileira, ela está em conformidade, ela é bem parecida com a lei que foi aplicada aqui na Europa recentemente, que é a, que é a regulamentação mais rígida né, que tem atualmente sobre o uso de dados pessoais. E todas as, as empresas, desde as menorzinhas até as gigantes, precisam se adaptar, porque a gente está falando de multas uh, pesadíssimas né, para empresas que não respeitarem essa nova lei. Então, a, a, é, a LGPD é algo que todo mundo precisa ficar atento, né? como eu falei, desde que você tenha um formulário lá, que você esteja é, é, recolhendo é, e-mail para poder enviar comunicados, né? você precisa deixar claro naquele formulário né? que uh, os dados daquela pessoa vão ser utilizados somente para aquele fim, de acordo com, com a política uh, de uso de dados que a sua organização tem. Tá, então, a, vai, é um toque, acho que importante para todos os movimentos, para os sindicatos, para estarem atentos a isso. A, e claro, quando a gente fala de marketing digital, a gente tem também boas práticas, né? Que não são a, exatamente é, leis, regulamentações, mas a, são, a, são práticas necessárias para que você tenha um bom relacionamento com as pessoas. Então por exemplo, né, envio de e-mail marketing, né? então você tem uma base lá de pessoas, né, de e-mails que você envia a ah, comunicados, né, com uma certa frequência, mas você precisa dar opção para as pessoas para elas se descadastrarem daquela base, né, então, de repente, eu me cadastrei ah, em um momento, mas eu não quero mais receber aqueles e-mails. Então, isso que a gente chama, era uma boa prática antigamente, acho que agora isso está dentro da LGPD. Então, a... a a gente precisa sempre estar atento, né, de forma que a nossa, a nossa campanha, né, campanha de marketing digital, seja lá o que a gente esteja fazendo, respeite a, as pessoas de forma que elas queiram receber aquilo, né, porque senão fica aquele conteúdo chato, né, aquela coisa forçada. Né? Então, uh, a, além das, regula das regulamentações das leis, a gente também precisa estar atento ao né? que, é, que é bacana, o que é legal de se fazer para o nosso público. Perfeito. Eu conversei hoje no Muito Além do Zap com a jornalista e pesquisadora Jéssica Almeida, que estuda o tema da educação midiática e a desinformação. Obrigado, Jéssica. Obrigada a você, Marcel. Obrigada, gente. <música> Realização Repórter Brasil.